Blumenau, localizada em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, é conhecida em todo o Brasil como uma das cidades com maior influência germânica em sua cultura e história, por um povo trabalhador, alegre, tradicionalista e também conhecida pelas enchentes. de 1939, instalou-se no bairro Garcia, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, ou então, o então 32º Batalhão de Caçadores, transformado no 23º Batalhão de Infantaria, Batalhão Jacinto Machado de Bittencourt, no ano de 1973. Desde sua criação há 78 anos atrás, o Sentinela do Vale vem participando de importantes acontecimentos no cenário nacional e no mundo. Destacou-se na participação da Segunda Guerra Mundial, compondo a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Atuou em missões de paz na Angola e no Haiti, em operações de pacificação no Rio de Janeiro, em atividades cívico-sociais, estimulando no cidadão o patriotismo, o civismo e o respeito à cidadania. Nos momentos de crise e catástrofes que assolaram a região do Vale do Itajaí, teve fundamental apoio às vítimas, enaltecendo o nome do Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga! O povo aqui já estava acostumado com as enchentes, mas a enchente é a um nível razoável. Com 10 metros começa a atingir algumas residências, as ruas mais baixas, e ali ele chegaria mais ou menos até as enchentes maiores, acredito, chegou a 13 metros e alguma coisa. De 83, eu me lembro que nós morávamos numa casa de aluguel, e perto do centro da cidade e começamos a arrumar as coisas para desocupar a casa, né, então tinha um irmão que na época era vivo, ele começou, ele pegou e fez uns cavaletes assim e falou para nós assim, quando nós chegamos nós rimos muito, porque ele disse assim, eu levantei as coisas para 14 metros. E aí nós começamos a rir muito, porque não, anos que não dava uma enchente grande, assim, em Blumenau, né? Aí nós começamos a rir, debochar dele, porque, meu Deus, 14 metros, ele está pensando que é o dilúvio, né? Em julho de 1983, a região do Vale do Itajaí passava por um dos seus momentos mais difíceis de toda a sua história. Um choque, porque foi no meio do inverno, é, era frio... As pessoas estavam com frio, passando, eh, o tempo todo chovia, se não estava chovendo, estava muito frio. E às vezes não tinha, não tinha cobertor, não tinha nada para se proteger, as pessoas perderam casas, perderam seus familiares. Né? O sobrevoo de helicóptero era incrível, né? era total, um desespero total, a população desesperada, tentando se abrigar ou sair dos locais que, que eles acreditavam que a água não chegaria que estava chegando. Aí tá, nós saímos, assim, ninguém levou documento, ninguém levou bolsa, não levou nada. Porque a gente achava que ia sair, a água ia entrar e depois a gente já voltava. E foi a maior enchente. nossa casa ficou oito dias só com a, a pontinha do telhado de fora. Nós perdemos tudo, tudo, tudo, tudo. Assim. O nível de água chegou a uma, uma, uma posição do nível da água do rio, que deixou ilhado todos os hospitais da cidade. Deixou eleado a prefeitura, que era o comando civil da cidade, como prefeito, não teve, não teve condições. E como o batalhão está numa área privilegiada, num local livre de enchente até então, e essa estrutura física do batalhão, com seu efetivo, a organização, o fato de ter água potável, o fato de ter energia elétrica funcionando com a subestação do Garcia, propiciou o batalhão um momento único e especial para que pudesse atender dessa forma. Meu pai, todos os dias, ele saía junto com o pessoal do exército para poder fazer é, resgate de pessoas, tirar gente de, de telhado, levar mantimentos, levar medicamentos, os hospitais ficaram isolados. Então era o exército que fazia esse, tra esse trabalho com a parceria da Defesa Civil e dos Bombeiros. né? Eram eles que passavam o tempo todo de canoa, só se, se movimentava de canoa pela cidade. Tudo isso aqui ficava debaixo d'água. né? Então era canoa, era lancha, era bote. E quando vinha alimento, vinha provisões, era tudo de helicóptero que pousava ali no batalhão, e aí eles traziam, é, iam distribuindo, né. Os milicos, né, correndo, dava para identificar assim, sempre um bando assim, correndo, molhados, e a madrugada inteira eles tentando é, salvar as vítimas. Isso foi uma coisa que marcou bastante, porque parecia um cenário de guerra, assim. A sessão de saúde, ela, a maior parte do atendimento médico da região sul de Blumenau, bairro Garcia, Progresso, vários bairros aqui, foi feito pelo, pela enfermaria do batalhão. Já que os hospitais da cidade estavam em locais que só podia chegar com barco ou helicóptero. Então o batalhão que praticamente fazia todo esse, esse atendimento. Eu sou ginecologista obstetra, e o pessoal ria muito, diz assim, o que, que faz um, um médico do, do, do exército sendo ginecologista, faz parto de soldado? Nós acabamos fazendo nove partos, nas enchentes de 83 e 84. A população civil que não foi atingida também teve uma, um trabalho extraordinário, se oferecia. Aqui nós tivemos vários médicos que se apresentaram como voluntário pessoal da enfermagem, civis, para ajudar no preparo de alimentos, porque o nosso rancho aqui do batalhão serviu mais de 15 mil refeições nesse período, né? Entende? não só para os militares, para aqueles que vieram auxiliar, mas também para a população que, que precisava de alimento que não tinha. setembro, é, é, quando os bombeiros desfilam e quando o exército desfila, é difícil a pessoa blumenauense que não chora, que não bate palma. Depois da tragédia de 2008 que teve aqui, quando os bombeiros passaram e o exército passou na, na, na Rua 15, que é a rua principal, fazendo desfile, eles foram ovacionados sem parar. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, de tão grato que o povo é.